Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou Caio Nobre Meus amigos, chegou o dia, cara Chegou o dia que nós iremos jogar aqui o teste de rede de Elden Ring Jogo que nós recebemos aí, aqui no caso, né, da Bandai Nank aqui do Brasil A qual eu agradeço demais pela confiança do nosso trampo aqui do Meio Lua, sempre parceiro da gente aí E chegou a hora, cara, chegou a hora da gente ver esse negócio Eu já dei uma conferida aqui nas informações e tudo mais que a gente precisa pro jogo eu acho que as legendas, o negócio já tá tudo ativado Que a gente precisa aqui, entendeu? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai jogar um pouco do jogo aqui Eu já tô por dentro de algumas coisas que ele tem, entendeu? Então, à medida que eu for jogando Eu vou também passando as minhas impressões sobre ele, saca? Deixa eu só dar uma ajustada aqui na tela Acho que tá de boa O eixo aqui tá de buenas também Tudo ligado então vamos lá, meus amigos Chegou o momento da gente conferir esse jogo aí Que tá dando o que falar, ó Cavaleiro Encantado, Profeta, Campeão, Lobo Sangrento Olha aí, rapaz, várias classes diferenciadas aqui, ó Mostrar condições delas ali também, ó Ó, a gente tem alguns atributos aqui pra gente poder escolher Mente, Vitalidade Mano, eu sempre vou pelo... Normalmente o Cavaleiro Ou então esse Cavaleiro Encantado aqui, ó que tem uns atributos mais padrões, mais equilibrados, vamos dizer assim, entendeu? A gente tem até uma opção de pedir ajuda ali, ó Ver controles, explicação e tudo mais, ó Número cumulativo que representa a força geral dos atributos Ah, legal aí, ó A gente tem aqui como ver cada um desses atributos e o que que eles fazem O que que eles proporcionam para o nosso personagem aí, né? Olha aí, ó Campeão, Fortitude, Força e tudo mais Isso aqui também tem força pra caramba, ó Força de 16, 13, 16 3x12 quer dizer. Mano, vamos de novo sangrento mesmo aqui. Selecione o corpo. Tipo A ou tipo B? Vai tipo A mesmo. Vamos padrãozão aqui. E estamos aí, ó. Tumba do Herói da periferia, rapaz. Mano, o jogo tá rodando bem, viu, cara? Eu dei uma testada já no Play 5. <coughs> Deu testada não. Eu tô jogando ele no Play 5 aqui, né? Tá rodando a 60 frames por segundo aqui. Qualidade top zero é demais. Esse cenário tá meio escuro aqui, mas dá pra enxergar direitinho no vídeo Eu leio a mensagem A gruta da sabedoria está aqui embaixo Olha aí, rapaz Aqui é o abaixo Aqui é pra parry Vamos lá Aqui é o escudinho, ó, pra gente poder defender Olha só essa árvore brilhante, mano, que coisa bonita Ataque forte Ataque rápido Roladinha Salto E aqui a gente vê os menus ali A gente vê o HUD do jogo, né? Então vamos saindo aqui Rapaz, esse jogo tá bonito, viu galera Eu Vou falar com esses negócios Ô jogo que tá bonito Ó, aqui a gente tem alguns itens aqui Olha só, mano Coisa mais bonita Nossa, quando chegar no cenário, do mapa ali no mundo aberto Que aí o bicho pega, mano Aí, aí que a é beleza estonteante solta de vez Ó, graça perdida é descoberta Vamos quebrar uns negócios aqui, ó Beleza. Tem algumas coisas aqui no fundo também. Beleza. Para a gente poder correr, a gente segura a bolinha. Que é o mesmo botão que a gente faz o rolamento, né? Então a gente segura a bolinha e a gente corre. Nice. Não tem nada aqui, não. Opa, deu umas agarradinhas aqui. que é isso, Play 5? Vamos lá, meu filho. Ó, tem um negócio aqui no meio. Ah, tá. Ah, tinha uns outros barris ali para poder quebrar. Mas é de Buenas, de Buenas. Ó, mano, o personagem. Ó, que da hora. Ó. Bem feito pra caralho, irmão. Tome. Ó, aqui tem uma mensagem pra ler, ó. Passagem secreta adiante. Ué. Sério? Elogiar essa mensagem. Pô, obrigado. <risos> Trocar ação... Ah, tá. Beleza. Quer poder trocar os itens, ó. Aqui. Ok. Elogiando. A passar essa queda parece que é aqui, né? Pelo que tá falando. Opa. Parece que o um negócio quebrou mais ou menos do outro lado ali, não foi? Bom. Depois a gente dá uma olhada nisso aqui direito. Bora lá pra fora pra gente poder dar uma vasculhada aqui no mundo, né? Legal esse negócio das mensagens ali, né, mano Isso aí já tinha nos outros jogos da série Souls, pelo que eu me lembro Da galera deixando dicas e tudo mais, né Já que o mundo, assim Eita, caramba E falando em mundo, olha isso aqui, hein, meus amigos Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa que esse negócio tá, hein Rapaz, ó Tem uns espíritos ali, já tem um inimigo ali embaixo também, esperando Mano Que jogo, hein nossa, a gente tinha visto lá nos trailers que eles. Trailers não, né? O trailer que eles liberaram com bastante tempo e tudo mais. A gente bate esse passarinho aqui, deixa eu ver. Bata no passarinho. Tome. Ó, tem uns bichos ali no fundo. Deixa eu ver aqui. Ó, que da hora, mano. Tem uns bichos meio esquisitos ali embaixo ali também. Será que os bichos tudo eu mato? Não tá com mais desse 6kg? Senhor Jesus Cristo, olha o tamanho do bicho, velho Bom que ele não me ataca Opa, tem uma planta vermelha diferenciada aqui Em cada canto das terras intermédias Você encontrará frutas e flores, cogumelos e borboletas e vários outros materiais úteis Esses materiais podem ser usados para produção de itens Nice Show Mano, esse jogo em mundo aberto, cara Flor de, da, de folha caída Vai ter muita coisa pra gente poder explorar aqui na versão final da parada, velho. Na moral. Ó, vamos chegar ali, ó. A gente provavelmente vai se, vai se ferrar aqui, entendeu? Mas vamos, vamos dar uma conferida. Se a gente chegar de buenas aqui nesse cara, na surdina... A gente consegue fazer um ataque aqui? Deixa eu ver. Não vira não, mano. Não vira não. Não vira, não vira no pai não. Pera aí. Deixa o pai chegar de boa... Calma. Sossegado. Entendeu? Aí. Aí. Oh my. Pera, pera. Oh! Nossa, aquela arranhada gostosa assim, hein? Nossa, eu tô apertando até errado pra correr, mano. Corre, corre, corre. Pera, pera, pera Muita calma nessa hora Calma oh. Beleza, o pulo adianta Ai, mentira, não adianta não Ai. Como é que eu uso o item aqui, mano? Pera aí Nossa senhora Ah, eu posso parar, né? Tá bom, mano. Eu já morri. Tá, tá de boa. Não precisa ficar me batendo, não. Jesus amado. O cara já chegou ali brabo. É brabo mesmo. Ok, né? You died, Ó, Ao morrer, você reviverá no último local de graça onde descansou Você deixará as runas que possuir no local onde morreu Se você morrer outra vez, nós recuperar as runas deixadas Elas serão perdidas para sempre Normal, né? Padrão Simbora Bom, já vimos ali um inimigo que não deve ser enfrentado Pelo menos por agora, né? Na verdade, eu garanto que tem muita gente da, da, que, que manja de, de Dark Souls e tudo mais ali Que deve ter matado esse cara de primeira, mano Na moral Vamos lá, vamos subir Eita, não tem que subir, não? Ah, tem que puxar a alavanca, peraí. Tem que puxar a alavanquinha. Pra gente poder seguir. Beleza, começamos bem. Já demonstrando a morte aqui pra vocês, como é que é, entendeu? Nesse <risos> jogo. Vamos lá. Olha o tamanho da espada do cara, velho. Que da hora. Podia de def tentar defender as pancadas do cara, né, mano? Mas não sei se adiantar muita coisa, não. O tamanho daqui é machado, mano. O cara tá segurando, na moral. Vamos ver qual é aqui vou tentar evitar aquele cara e ir um pouco mais pra frente no mundo. Ó, já temos até a marcação dele ali no mapa, ó. A gente já começa o jogo contra um chefe, ó. ó. Esses negócios aqui, ó. Brilhante aí no mapa aí, ó. Eles mostram pra gente de uma forma sutil os lugares pra onde a gente pode ir, entendeu? Ó, multijogador, você vai precisar de certos itens pra participar. Em cada tipo de multijogador cooperativo, invasão ou competitivo. seleciona o multijogador né, no menu principal para ver os seus itens de multijogador. Nice. Ó, tem uma graça aqui também que eu tinha esquecido de... Tocar, né? Para poder... Ó, a graça existe para orientar os maculados e guiá-los pelo caminho correto. Mesmo nos dias de hoje, alguns locais de graça retém esse poder. Seus raios dourados vão te guiar pelo seu caminho. Nice. Oh, usar o um mapa para poder verificar sua posição atual além do terreno e as construções na área ao seu redor. Você pode atualizar o seu mapa com informações encontrando fragmentos de mapa em pedras com inscrições pela, pela estrada, no caso. né? Você também pode usar o mapa para colocar faróis de luz que servem como marcadores à medida que você explora. Nice. Oh, yes. Atrás do painel prístino. É, é por aí, mano. Eita. Você não tem uma donzela Nossa, mano, você é muito cinto velho. né? Tá mandando eu morrer nas valas aí, pá, que isso aí Você tá muito brabo Ó, aquele cara tá lá do outro lado, vamos pra cá Beleza, fragmento de ruína Mais um fragmento E mais um fragmento Nice Nossa, ver jogo da série Souza assim O personagem pulando, mano, é até estranho Ó, o que que tem será dentro daquele lugar ali, hein, mano? Isso aqui, ó Vamos lá dar uma vasculhada, pessoal Vamos ver o que que tem aqui pra nós Pode ser que tenha uma porta de entrada ali Ou talvez não, né? Pode ser que não tenha nada Ó, tem uns passarinhos ali parados Acho que realmente aqui não vai ter nada não Tem uns treco vermelhos aqui, ó Plantinha vermelha pra gente poder pegar É, realmente aqui não tem nada O bom é que o jogo, ele permite a gente correr livremente pelo mundo sem gastar estamina A estamina, ela só é ativada quando a gente tá em batalha, entendeu? Então, graças a Deus, né? Porque imagina só a gente correndo por esse mundão doido aqui, ó sem, sem poder utilizar o track direito. A parar, a gente pode tirar os itens aqui. Tá. Parabéns, Caio. Você usou o item que não era para usar agora. Muito bom. Tu és muito inteligente. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Opa, deu umas agarradas que eu vim. Caraca, irmão. Olha esse mundo, velho. Tem uns bichos estranhos ali, mano. Você é o quê? Ovelha? Ovelha gigante? Olha essa água aqui, irmão. que, que é isso, velho? Ah, meu Deus. Uh! Au! Ô, oh, sou libélula do caramba! Vem cá! Vem cá, Libela! Chega aí, Libela! Cadê meu arco e flash, hein? Ah, maldito! Você não, não quer vir, não? Então, beleza! O que, que é isso aqui, mano? Em cima ali? Parecendo um bicho eu é, ou é, ou é estátua mesmo? Assim, tá com carta de estátua, né? Mas vai que. Ih, problema é que eu não vou conseguir subir aqui agora Opa, tem uma fogueirinha ali, mano Vamos lá na fogueirinha Beleza ah, A igreja aqui igual. Em uma mesa de forja, você pode gastar runas e pedras de forja Para fortalecer as suas armas ah, Em algum lugar nas, nas terras intermédias Você pode encontrar um ferreiro Que pode deixar suas armas ainda mais fortes Beleza, nice Fragmento de pedra de forja. Usar aqui, fortalecer a arma. Ué. Você pode gastar runas e pedras de forja para fortalecer suas armas. Tá. Você pode fortalecer suas armas uh, em até mais três em uma mesa de forja. Em algum lugar nas terras intermédias você pode encontrar um ferreiro... Ah, beleza. Isso aqui já está repetindo basicamente a mensagem que eu tinha visto ali, ó. Parece que eu preciso... Ó, oh, insuficientes, ó. Oh. Eu preciso de dois, ó. Oh. E eu só tenho um. Ok, então beleza. E aí, senhor? É não posso, posso, ver... posso ver. Não after then why not purchase a little something? am Carly. de eu eu não... produtos de qualidade. Ah, mano, eu até queria, mas essas coisas tão caras. Pera aí, deixa eu ver aqui. Gastar runas para comprar diversos itens. Pode vender também, né? Ah, mas tá tudo caro, mano. Tá brabo. Olha aí, ó. Cinza de lobo solitário. Cinza de... Olha. Invoca espíritos aqui, ó. Chegar coisa à distância. Essa lunetinha aqui doida. Tá. Nossa, mano. Não tem nada, mano. Tem que matar inimigo aqui, ó. É... Tá bom. Pelo menos eu encontrei alguém. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Você pode viajar instantaneamente para qualquer local de graça. É, isso aqui eu já tinha visto também. Aí o mapa aí, ó. Você pode checar a sua posição atual e as áreas em volta. Você também pode colocar... Livremente faróis de luz que servem como marcadores à medida que você explora Finalmente, com o um mapa, você pode selecionar qualquer local de graça que você tiver descoberto E viajar para lá instantaneamente Entretanto, há algumas masmorras e outras áreas em que isso não pode ser feito Diz ali Ah, isso aqui são os lugares Isso aqui é um boss, né? Que a gente encontrou Ainda tem um ponto aqui, ó Vamos nesse ponto aqui, mano Eu Vou colocar um sinal Beleza Esse sinal aparece no mapa? Aparece no mapa Nice Nice então vamos lá atrás daquele sinal ali, mano Opa Já tem gente ali, ó, tem um indigente ali, mano O que é isso mano? Essa cabeça... que isso, mano? Isso é um esqueleto? Hora de acerto crítico Ok Ah, entendi porque que é hora do acerto crítico ah, Não, não, não, não, não Deixa eu... Pera aí, mano Deixa eu... Deixa eu te pegar no crítico aqui, velho Não vai me ver não, né? Tu não vai me ver, não, né? Hum, delícia! Isso, geme mesmo. Beleza, pegando as frutinhas aqui. Bora continuar seguindo lá pra aquele caminho lá que a gente tem que ir, ó. Simbora, simbora. Ó, tem, a gente tem que ficar sempre atento ao cenário aqui, ó. Que é os itens brilhantes, ó. Beleza. Eita, escutei alguém. Ah, aí é o cara procurando... Eita, tem um javalisão aqui, mano. Ficou, foi, irmão? Grita não, velho. O cara vai te escutar ali, ó. Ó, ó, ó, ó. Dá pra poder pegar no acerto crítico aqui também, hein. Espera. Aí. Amigo, sinto muito, mas você vai rodar também, igual seu coleguinha. Tome! Tome! Bora subir ali. Nossa, mano. Tá cheio dos coleguinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui também. Olha, a adaga de remessa hein. Ah, eu tenho, devo ter que equipá-las, né? Vou enfrentar isso aqui de frente pra gente ver? Vamos lá! É, não dá nem pro cheiro. Beleza, essa aqui é ar corpo. Ah, eu peguei os materiais do bicho ali, ó. Ó, estamos, ali no estamos aqui no acampamento. Onde eu acho melhor a gente chegar na surdina mesmo, cara Porque é barato Fica louco aqui Barato pode ficar louco, na verdade, aqui Muito rápido Ruínas em frente ao portão Vamos lá, vamos pegar esse cara aqui Espera aí, amigo Ah, tinha um O de frente Beleza O bom é que ele não alertou os outros. Vamos lá. garganta deu uma arranhada. Opa! Vou pegar o lanceiro aqui de costa, mano. Opa! Cenário aparecendo nada ali, hein? Tome! Simbora, simbora. Mano, o jogo tá gostoso demais, na moral, gente. Ai, carai! Não, não, não, não. Tá, vamos lá. Eita, a mãe me viu. Tá, vamos chegar pra trás aqui pra não, pra não alertar o resto da galera. Deixa eu tentar dar um parry, mano. Hum! Tome, parry. Tome. Aqui nós é nós é bonus parry, fi. Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. <risos> Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. O tamanho do escudo do cara, velho. Esse cara deve ser brabo. Não, e o pior é que eu chamei ele o outro lá, ó. Ah, não, não, peraí, peraí, peraí. Acho que eles não me viram 100% não. Será que eu consigo dar uma enganada aqui, ó? Deixa eu ver. não, meu filho! Ai, não, não dá. Você podia virar de costas aí, né, mano? Nossa, mano, enfrentar esse cara, vai ser brabo. Não, cara, vira de costa aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Ajuda o tio aqui. Ajuda o pai, vai. Ele não quer virar de costa, não, mano. Boa, virou. É nóis, é nóis, é nóis. Hum, nossa, mas não matou, não, velho. Pera, pera, pera, pera, porque chamou a atenção do outro. Nossa Senhora. Deus Pera Hum Beleza Nossa, mas chamou foi todo mundo Jesus Cristo, fodeu. Beleza É só a gente manter a distância aqui Pegando um de cada vez, mano Vamos lá Ou dois, né? Já que eles vêm juntinho assim, na é delícia. E o ataque passa junto também. Vamos lá. Uhul. Vai tentar dar parry, vai. Beleza. Tô tá poder administrar bem aqui a estamina. Vamos lá, vamos lá. Escudeiro, escudeiro. carai Tô... Oh. Se bem utilizado, mano Parry regaça, hein E eu acho que eu tô vacilando, mano Porque ali eu dou o parry e o cara ele fica um tempo Atordoado, entendeu? Eu acho que eu posso chegar perto dele E já dar um crítico, manja eu Vou tentar isso num próximo aqui que eu for Fazer o parry Pra gente ver, ó, é ali, ó Subindo ali Vamos ver o que mais tem aqui uai não Luby Lobin! morreu hum delícia opa tem um lugar aqui mano com meu controle tá com a bateria baixa não é momento para isso calma aí deixa eu ver se tem ó oh, tem uma carroça aqui mano deixa eu ver nessa carroça o que tem aqui que delícia velho que delícia esse jogo mano com vários lugares de poder explorar aqui o gameplay delicinha, do jeito que a gente tá acostumado mesmo na série Souls Olha aí, um cara ali pronto pra poder morrer ali junto com um amigo Nossa, mas esse cara parece ser diferenciado, hein? Ó, ó, ó, ó, ó, ó Nós vamos pegar, nós vamos pegar na, na surdina, ó Toma! Matei na sua frente, na nossa frente, meu Deus Ai, meu Deus, não são minhas costas, não? Eita Quase que eu me ferro, de novo Que isso, velho? Aí, ó. É isso mesmo, ó. Eu acordou ele com o parry, chego perto e já mando crítico, entendeu? Nice. Mano, olha essa estrada lá na frente, irmão. Caraca, meu velho. É muito lugar pra gente poder ir, cara. Nossa, na moral. Vamos descer aqui. Quando a gente seguir lá pelo portão, vamos ver o que tem aqui embaixo. Posso estar entrando em lugares extremamente perigosos, mas vamos lá. O okay. quê? Ah, eu não tenho negócio, mano. Não preciso, preciso carregar esse treco, velho. Opa! Opa, agora eu gostei, hein? Cinza da guerra, impulso repetitivo. Nice! Vamos ver aqui, equipamento Opa, apertamos Nossa, só tô, tô apertando pra terrado, Jesus, isso é emoção Ó, no meio de equipamento você pode equipar Armas, flechas, setas, armadura, talismãs e tudo mais Você pode equipar até três armas em cada um dos braços Em cada um dos braços? Ah, que você pode alternar depois Você pode equipar até... Tá, as ações de cada arma variam de acordo com qual braço estiver Empunhando a arma Nice, então vamos lá Uh, espada bastarda Ué, mas cadê aquela espada que eu acabei de pegar? Ou não foi exatamente uma espada e eu não prestei atenção? Inventário hum. Aqui, ó, no menu de inventário você pode ver os itens que está carregando, largá-los no chão ou jogá-los fora Você também pode usar ferramentas no menu de inventário Nice Aqui, ó uh, Utilizável... Em todas as armas perfurantes. Ah, efeito do item. Concede afinidades e habilidades a uma arma. Entendi. Nice, mano. Entendi o esquema aqui. Ó, tô sem esse negócio aqui. Pareceu um alminha ali também. Fragmento de ruína. Remédio de dedo invocador enrolado. Revela sinais de invocação cooperativos. Cria, cria, cria sinal de invocação para batalhas cooperativas. Criar de invocação para batalhas competitivas de alguma coisa Usado para escrever mensagens Ah, o dedo... Nossa, mano Usa esse dedo para poder escrever no chão? Na moral mesmo? Usuário atenda a pedidos de salvamento Que da hora, velho Perde todas as unas, Retorna ao último local da gra... Oh, e que da hora Aqui eles dividem por categorias, né? Pera aí, deixa, deixa eu ver Deixa eu ver né, minha espada rapidinho Ok, mudar a exibição, trocar a câmera, comparar os detalhes, equipar e remover o equipamento Tá, status Ó, no menu personagem você pode verificar seu nível, atributos, poder base e mais A informação mostrada aqui também reflete as mudanças em ataque, defesa e resistência concedidas pelas armas e armaduras que você tiver equipado Nice Espaços de memória ali também que eu posso equipar Beleza, mensagens, muito jogador, sistema Vamos aqui no inventário mais uma vez, só pra ver um negócio aqui. Isso daqui eu deveria conseguir usar em alguma arma, mas depois eu vejo isso aqui, cara, com calma. Vamos lá, pelo menos já peguei um item aqui, já achamos um lugarzinho bacana. Simbora prosseguir na nossa aventura aqui, mano. Tem negócio ali na frente, ó. O que, que é isso aqui? Eu consigo... Tocar o quê? Tocar mancha de sangue. Ah, meu Deus. Provavelmente é um cara que morreu aqui. <risos> mapa. Ó, oh, fragmento de mapa encontrado. Nice. Item precioso adiante. Ah, um novo mapa foi encontrado. Olha aí, rapaz. Um fragmento de mapa. Tamanho desse negócio, velho. E aqui tem tudo isso daqui ainda pra poder ser liberado E deve ter bem mais aqui, ó Que a gente vai liberando é, mais pra frente, eu acredito, né? Ou não, né? Aqui já, já me parece bem grande Isso aqui ah, igrejas Negócio que poder viajar, mas beleza, vamos voltar aqui Vamos continuar nossa aventura Show de bola Ó, tem mais uma carroça ali que eu acho que tava sendo protegida por alguém, mas o cara já não tá mais ali não. Ele deve, ter, deve ter ido pro outro lado, quer ver? Essa planta aqui eu não pego. Tem coisa aqui, hein? Coisa que alguém escreveu, peraí. Não? Tente acerto crítico. Então, se eu souber onde é que o cara tá, eu tento. O cara tá aqui, não tá? Ah, tá aqui. Boa. Vai tomar crítico. Derrotando grupos Derrotar grupos de inimigos reabastecerá seus frascos Sim, a gente tinha visto isso Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive Falando sobre você derrotar inimigos e recuperar os frascos aí de vida uh, O número e tipo de frascos a ser reabastecidos varia Dependendo do grupo de inimigos Você não pode reabastecer mais frascos do que sua quantidade máxima permitir Nice Bom, pelo menos eu restabeleci um, um frasco aqui, né, lá ó. Vamos, até, vamos até tomar aqui porque o barato tá louco Simbora aqui em cima. Graça alcançada, rapaz. Eita, mano. Eita, portão da tempestade, ó. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Mas, aí. Pior que tem muitas áreas aqui pra gente poder explorar, né, mano? Olha aqui, tem um treco aqui no mapa. Com essa marcação aqui. Ó, Tumba do Herói. Isso aqui é aquela lá que eu tinha ido. Tô curioso pra poder ver esse negócio aqui. Mas eu acredito de... Não, a gente veio por aqui, ó. Nessa área do mapa. Então a gente não chegou a vir por aqui, ó. Pra esse lado de cá, na verdade. É uma opção. Mas vamos lá, vamos continuar seguindo aqui só pra gente poder ver. Caralho, tem, um tem um bicho gritando, velho. Eita, Lele. Mas por que, que os caras estão atacando eu e o bicho não ataca eles? Mano, que bicho feio da porra. Ai, ai, ai. Nossa senhora, não, mano, pera. Ah, mano, esses caras tirando em mim tá, tá, tá, tá zoando, hein? Será que vem? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, mano, vai ser difícil. Não vou, não, vou, não vou aguentar mais matar esse cara agora, não. Beleza. Eu acho que eu coloquei ele numa posição... Eu não coloquei ele em posição nenhuma. Jesus, espera aí, Pera aí. Era nossa, quase que me pega, mano. Espera, mantendo distância. Aí vai pular. Uh, Lele. Hum, não, não. Nossa senhora. A mãe ainda pegou, velho. Se chulé eu aí pegou em mim ainda, carai Hum, ele vai sacar a espada. Tá nervoso. O cara ficou puto agora. Sacou a espada. Passei por baixo, hein? Ah! Isso que dá a ser afobado, tá vendo? Ah, escolha o local de renascimento. Pode ser esse último aqui mesmo. Que foi aquele, aquele ali agora que a gente tava. Vamos lá, então. Onde eu encontrei esse bichão, ó. Bom que eu já recupero meus negócios que estão aqui. Ou não? Aqui, ó. Nossa, voltou todo mundo. Gente, não, não. Pera aí, mano. Deixa, deixa, deixa eu seguir meu caminho aqui, mano. Minha vida. Bem aqui, sossegado. Eita. Ah, mano. Sério? Nossa, o problema é que se eu chamar aquele cara, aquele bicho pra cá, será que esses caras vão vir também, mano? Nossa senhora. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ai, meu Deus! O bicho tá vindo correndo, mano. Mano, você tá bravo nessa correria? Acho que sou bobo. Ai! Nossa senhora! Mano, eu, eu não sei, eu não sei como é que eu fiz ali, mas eu consegui sair fora. Eu acho que eu tomei. Não! Caraca, ainda tomei, mano. Oxi. Nossa, já vou morrer. Eu acho que não é uma boa ideia tentar mantê-lo ali no portão, mano. Tem que tirar ele dali e ficar rodeando, que senão o bicho pega. Entendeu? É, mano. Esse cara, acho que eu não consigo matar ele agora, não. Na verdade, eu até, até eu posso conseguir, sim, mano. É só tomar cuidado, na verdade, sabe? Mas quer ver? Vamos fazer o seguinte. <risos> na verdade eu ficar morrendo igual louco pra esse cara... Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra cá, ó. Opa. O que, que tem aqui? Subindo essas ruínas ali e tudo mais. Tem muito lugar pra gente poder explorar, mano. Caralho. Barata barato aqui é louco. Muito foda. Ó, tem esses caras doidos ali. Dá pra gente poder evitar. Apesar de que eles me veem também. Ó, tem umas flores aqui pra gente poder pegar. Aquele bicho ali que eu tô enfrentando, mano, ele não é difícil. Só tem que tomar cuidado. Só tem que ficar bem atento mesmo. Eu só não encaro ele um pouco mais, não vai ficar 30 horas aqui gravando esse negócio. Porque o cara aqui não tá acostumado, Entendeu? Ó, oh, tem lugar mais aqui sim, mano Mas aí Que? Olha essa árvore, cara, que coisa linda Mano, olha aquele bichão ali em cima Opa, cavaleiro ali do, do, do negócio alado ali, velho Sai daí, irmão Desce esse negócio aí De, Desce daí Sai daí, meu velho Oxi Enfrenta nós aqui de igual para igual, rapaz. Tem um caboclo ali, mano. Ó. Ele ainda não me viu. Pera aí. Ó, tem um caboclo que tá cheio de outros caboclos ali também. Isso aqui deve ter alguma coisa ali, hein, mano. Deve ter alguma coisa ali, rapaz. Será que eu vou olhar agora? Deixa eu ver, adquirir materiais. Nanananã. Espera. Nossa, tem lobo também, meu velho. Meu Deus. Toma, trouxa! Ah lá, o cara tá usando cavalo. Pô, é mesmo, mano? Tá até esqueci do cavalinho do jogo. Hum, delícia de Perry. Ah, cara! Meu Deus! Ficou brabo Acho que o bicho ficou brabo Vamos lá ah, Peraí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, galera ah, Os controles aqui, ó Ataque forte, ação de evento Usar, event usar item, retroceder, rolar para Agachar, levantar, trocar de item Mudar não sei o que, habilidade, desbloquear Mapa, ok Não Não Status, inventário Pra ver aqui, atrai invasores Envia alguém ou a si mesmo pra não sei aonde ele é. Produzir itens Esse Negocinho aqui de buenas Equipamento Ok Vamos subir ele de novo Mano Eu tô ligado que tem um cavalinho Só não sei como é que puxa ele Parece frasco de lágrimas Não sei o que lá das contas ó. Carmezinhos e não sei o que. Beleza. Vou chegar aqui nesse local onde a gente quer de novo. Mano, aquele zogrão ali em cima, velho. Fiquei curioso. Vamos lá. Ai, meu Deus! O quê? É sério mesmo? Que isso, minha filha? Ó. Uhum. Oh. Ah, tem um vento ali, ó. Deixa eu ver o que é treco ele faz. Eu é que não vou entrar no meio desse mato ali, mano. Agora. Até é doido Ah, ao cavalgar ah, Pule enquanto estiver próximo de uma fonte espiritual Para ir ao alto Você não recebe dano ao saltar Ah, X é uma fonte espiritual enquanto estiver no seu cavalo Salte fonte espiritual É, o problema é, né? Espera aqui Caraca, irmão. Ó, oh, tem item ali, ó. Oh. Peraí, vamos lá ver. Fragmento de runa boa, cogumelo. Opa, tudo bom, amigo? O senhor, o cara já ficou brabo. Mano. <risos> oh, shit! Não, senhora. Au! Safado, safadanado. safado, danado. Não, mano, eu tenho que arrumar o resto dos, dos meus negócios espirituais ali, né, cara? Senão eu vou ficar sem. Se eu morrer... Nossa senhora, vários lobos. Vários lobos. O cara, os caras que eu morri estão ali, ó. Eu esqueci de lá lá, poder pegar meu negócio espiritual, meu velho. E... E eu não sei usar meu cavalinho. Eu nem tinha pensado nisso, mano. Nem lembrei disso, na real. Ei, cacete. Mano, por que você mudou, velho? Acho que o cavalo não é uma boa opção, não, hein, mano. Hum, toma. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Aqui, ó, meu negócio, ó. Cara O Lobo tá com um zóio brilhante ali, hein vamos, vamos, vamos topar com esse cara de novo Deixa eu ver Chega aí, mano Nós vamos, nós vamos topar aqui Ai Oh, ele tanca ataques? Eita Meu Deus Mano do céu, cara Ele usou esse rage dele aí Me matou numa porrada só Meu Deus Ok, então Ai, ai Meus amigos Cara, eu vou aproveitar Mais esse momento de morte aqui Pra poder encerrar o vídeo por aqui também Espero que vocês tenham curtido aí, galera Eu gostei demais da minha experiência com Elden Ring Aqui até o momento O jogo tá delicioso Pra quem é amante da série Souls, cara É um prato cheio, vocês estão ligados, né? Então é, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando do jogo aí. Vocês já devem ter visto bastante gameplay, eu sei. Mas deixa, o que, deixa aí embaixo o que vocês acharam aqui do nosso gameplay também, entendeu? Se, se tá aceitável, se não tá. Eu sei que não tá, mano. Eu não jogo tão, tão bem assim Souls, entendeu? Então vocês estão ligados. Deixa aqui embaixo também, pessoal, por favor, o seu likezinho. Se inscreve no canal se você não for inscrito, que a gente pretende trazer conteúdos aqui ainda de Elden Ring pra vocês, cara. Esse jogo tá delicioso, vocês não tem noção, mano. Tá muito da hora mesmo, tá muito bonito, tá muito... A jogabilidade tá muito bem feita, muito gostosa de jogar, entendeu? Galera que tá acostumada aí, como eu falei, com Souls-like, vai se deliciar com esse negócio. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí por assistirem. Tamo junto. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. e fomos galera!